Posicione a ferragem no assento da cadeira, prestando atenção na direção correta. Utilize quatro dos parafusos menores para fixar. Parafuse o encosto no assento utilizando os quatro parafusos intermediários. Pegue um dos braços e posicione nos furos do assento e do encosto. Utilize os parafusos maiores. Depois, finalize colocando as peças de acabamento para esconder os furos. Faça o mesmo do outro lado. Encaixe os pés no assento e pronto. A cadeira está pronta para ser usada.